E hoje eu finalmente vou atualizar vocês sobre a vidinha do meu cabelo depois de 6 meses de BC O que? 6 meses de BC? Já faz 6 meses? Sim, já faz seis meses desde que eu postei o meu último vídeo falando sobre cabelo Que foi justamente o vídeo do meu corte, que eu vou deixar ele aqui nos cards e no link da descrição aqui embaixo Que eu acho que os cards é desse lado, não tenho certeza agora, desculpa e você me pergunta por que eu demorei tanto pra atualizar. Porque não tinha mudado muita coisa no meu cabelo. Então não tem por que atualizar vocês, tipo, uma semana depois. Então, gente, tô aqui uma semana com o cabelo cortado e tá assim. É claro que tem muitas meninas que conseguem falar sobre isso, mas eu realmente eu não via nenhuma necessidade. Muita gente me pergunta o que é que mudou na minha vida depois que eu assumi meu cabelo cacheado. Praticidade é a palavra-chave. Desde que eu cortei meu cabelo, eu me arrumo muito mais rápido, eu fico bonita muito mais rápido, sabe? Antes eu levava um tempo no meu cabelo pra fazer chapa, fazer onda com prancha, porque eu gostava do movimento. Enfim, eu ganhei a praticidade que eu não tinha tendo um cabelo alisado. O meu comportamento mudou muito também, desde que eu assumi meu cabelo cacheado. Eu me sinto muito mais é, poderosa e muito mais é, confiante de mim mesma. Eu confio muito mais na minha beleza. Não que eu não confiasse na minha beleza quando eu tinha cabelo alisado, não é isso. Mas é que eu chamo muito mais atenção com o cabelo assim. Muitas pessoas me usam como ponto de referência, então é algo assim que me destaca no meio da multidão, que eu acho super legal, porque apesar de eu ser um pouco tímida, eu adoro quando as pessoas elogiam meu cabelo. E é claro que assumindo meu cabelo cacheado, é... eu entrei numa nova luta, na luta do cabelo natural. Mas é claro que eu não vou impor o cabelo natural pra quem alisa é porque isso é idiotice, né? Nós temos a escolha de ter o cabelo que nós quisermos, afinal de contas ele tá no nosso corpo, o corpo é nosso, e quem manda no nosso corpo somos nós, né? Frase feminista do dia. Então, eu, toda vez que meninas vêm falar comigo, graças ao canal, graças ao blog, ao conteúdo que eu posto... Saúde! Então, quando essas meninas vêm atrás de mim através desses conteúdos que eu posto, eu sempre... Levanto elas e falo, olha, vale a pena, tá bom? Fiquei um ano em transição. Eu sei que a minha realidade é muito diferente de muitas meninas que estão entrando em transição. Eu, por exemplo, eu entrei em transição capilar no último ano da escola e faltando, sei lá, uns dois bimestres para acabar a escola. Então foi muito tranquilo e os meus amigos, que eu já tinha criado um laço muito grande de quatro anos de amizade... Já estava muito forte, eles não se importaram nem um pouco, eles ficaram, na verdade, muito felizes pela minha decisão. Como a outra metade da minha transição eu passei de férias, né, eu tava em casa, eu tinha me formado, então não teve muito problema pra mim. Mas é claro que se você está na escola, é mais difícil, porque as pessoas vão olhar e vão falar do seu cabelo. Mas tem várias meninas aqui no YouTube, várias meninas no Instagram em blogs que estão dispostas a apoiar todo mundo que entra é, em transição capilar. Porque, gente, a sensação de você ser livre de chapinha, ser livre de química, é maravilhoso, entendeu? Nada, nada compensa tanto quanto a sensação de você acordar e pensar... Putz, eu não vou precisar tacar calor no meu cabelo. Eu só, posso, só preciso revitalizar e ele tá ok. Hoje, por exemplo, é meu terceiro day after e ele tá assim. Lindo! Então a minha autoestima ela mudou bastante. É claro que o nosso cabelo não tá todo dia maravilhoso. Mas é mais a gente saber, assim, que não é todo dia que ele vai estar maravilhoso, mas, assim, é nosso, a gente tem que amar do mesmo jeito. Uma coisa que me deixa muito feliz no momento é saber que eu sirvo de fonte de inspiração para outras meninas, que são muito mais novas do que eu, né? Mas eu tenho 20 anos, eu fiz 20 anos em dezembro de 2015, e eu sou fonte de inspiração para meninas de 15, 16 anos, eu acho isso fantástico. E meninas muito mais novas também, né? Então você vê que a cultura do alisamento é, é colocada no, na nossa vida muito cedo. Cada garota tem o seu tempo pra cortar o cabelo e eu respeito muito isso. No início que eu entrei em transição eu ia esperar um ano e meio pra cortar o cabelo. Mas eu fiquei só um ano. Se eu esperasse um ano e meio pra cortar o cabelo, eu ia cortar ele em dezembro e ele ia cortar... Ele ia estar desse tamanho, não ia estar tão curtinho quanto o vídeo do BC. Mas eu não aguentei mais, eu cortei um ano e eu não me arrependo, né? E... Como muitas meninas falam, ou quando você corta, você se arrepende no momento, mas depois você começa a aceitar. Ou você corta e fica revoltadíssima, porque queria ter cortado há muito tempo, né? Eu sou a segunda opção, eu queria ter cortado há muito tempo antes. Mas eu tô muito feliz de ter esperado um ano. Foi importante né, eu aprender sobre meu cabelo, ver meninas falando sobre cabelo, participar de grupos de meninas falando sobre cabelo... Então, gente, é tudo um processo muito grande e nesses seis meses é, eu sinto que eu só cresci. Muita gente fala, ah, é só cabelo. Uhum. Gente, eu não preciso nem falar que esses comentários, assim, ó, não, não não são nada pra mim, porque não é só cabelo. Assim como cabelo cacheado não é moda, gente, pelo amor de Deus, parem com esse pensamento, não é moda. E é claro que eu tenho que atualizar vocês sobre o que eu tô usando no meu cabelo, né? Porque... Faz muito tempo que eu não falo pra vocês, né? Desde aquela época, não foram todos os produtos que mudaram, só alguns. Pra vocês terem uma ideia, lembra que shampoo era enorme? Eu ainda tô usando aquele shampoo. Pra começar, o meu óleo de coco. Sim, eu achei óleo de coco em Porto Velho. Minas de Porto Velho, Rondônia, do meu estado aqui. Então, eu achei óleo de coco lá no Mundo Verde. Fica na Carlos Gomes, ali em frente à Americanas, né? Do lado da Cacau Show. Lá tem óleo de coco e é 30 reais. Esse vidrinho aqui, ó. Que tem 220ml. É caro? É caro. Mas, gente, compensou cada centavo. Porque meu cabelo fica maravilhoso com isso aqui. Vocês estão vendo que tem, tipo, quase nada. Mas eu não usei isso tudo não, tá? Calma. Eu coloquei meu óleo de coco aqui dentro. Ele é um borrifadorzinho. E eu uso o meu óleo de coco daqui. Eu borrifo na minha mão. Porque fica muito mais fácil do que eu usar isso aqui. Abrir, meter a mão, passar no cabelo. Então... Indico pra você que tem óleo de coco ou óleo vegetal que você usa só no seu cabelo Ter um borrifador ou algum alguma embalagem que facilite a aplicação Uma coisa que eu troquei foi meu creme de hidratação Agora eu tô usando esse aqui da Novex Meus Cachos Memorizador de cachos, eu uso ele no banho mesmo porque fica ótimo e eu adoro ele, eu adoro o cheiro dele, a consistência dele Ele é maravilhoso Ele não é aquele creme Lola Cosmetics, mousse, não vai cair Ele, ele se você virar, ele cai Mas ele tem um resultado muito bom no meu cabelo E o que eu mais gostei nele, que me fez comprar É porque ele não tem parabeno Aí o preço, né, que vocês sempre perguntam, esse daqui foi R$23 E ele é um potão, ó Vocês têm que levar em consideração que aqui em casa são duas cacheadas Eu e minha mãe, então a gente usa muito produto ele tá inteiro ainda Quer dizer, ele não tá inteiro, né? Mas ele, ele tá tipo aqui, assim, ó. Mas rendeu. Comprei dois produtos novos de finalização. Assim, ó. Para o mundo agradecer. O primeiro produto que eu comprei foi esse ativador de cachos da Salon Line. Ele é maravilhoso. Maravilhoso é este produto. A Jéssica Dantas já postou um vídeo falando sobre os três é, produtos da sal online desse modelo, assim, de. É, revitalizador de cachos. Ativador de cachos. É justamente o que ela fala. Esse aqui é tipo. O que eu achei o melhor, né Ele tem uma... ele não tem uma textura muito grossinha Ó Ele é uma textura muito líquida Justamente porque ele tem muito óleo na composição Primeira vez que eu usei esse produto, eu usei ele pra finalizar o cabelo Meu cabelo ficou péssimo Ficou uma farofinha Isso aqui no Day After é maravilhoso Melhor produto, tipo, você vai viajar Aí você vai passar dois dias só Não precisa lavar o cabelo mas precisa que o cabelo esteja impecável, porque o cabelo precisa estar impecável sempre. Mas isso aqui, gente, é o melhor gel pra você usar no seu cabelo. Não conheço nenhum gel, assim, só, tenho, só conheço esse. Faz muito tempo que eu comprei. Ele não tá nem... Não, ele tá na metade, sim. Eu já ia falar que ele não tá na metade. Tá na metade. Ele tá na metade, ou seja, seis meses antes aqui. Só eu uso, a minha mãe não usa. Maravilhoso. Não é sempre que eu finalizo meu cabelo com ele, porque às vezes eu fico com preguiça. Mas quando eu finalizo, ele fica assim, ó. Eu finalizei com gel. Há dois dias atrás. E os cachos ficam... Maravilhosos. E agora... de ter o óculos. Eu vou mostrar o produto que eu estou usando pra finalizar o meu cabelo. Que não é nenhum lançamento. Não é um negócio muito caro. É tipo... Vocês... Gente... Seda. Cocriações. Eu lembro... Quando a Seda lançou essa linha de cocriações e tinha o IDA e era especi... específico pra cabelo cacheado, eu tinha acabado de alisar meu cabelo. A minha revolta foi inigualável. Agora eles lançam um produto específico pra cabelo cacheado quando eu aliso meu cabelo, né? Esse produto é maravilhoso, gente. Olha isso. Olha isso! Então atualmente estou usando isso aqui pra finalizar meu cabelo, porque... Fica maravilhoso, além de ser muito cheiroso E além de ser muito barato Meus pais foram pro Rio de Janeiro Quando a minha mãe volta do Rio de Janeiro, o que é que tem na bolsa dela? Um igual Ou seja, vai demorar um pouquinho Pra eu precisar comprar outro Lembrando que nenhum desses produtos Que eu mostrei pra vocês Se vocês testarem no cabelo de vocês Podem ter o mesmo resultado que tem no meu cabelo Cada cabelo é um cabelo Cada cabelo responde de uma forma diferente ah! E basicamente a nossa vida é testar produto, né? Pra saber qual que fica melhor com a gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo imenso, né? Deu falando sem parar. Não deixe de comentar aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer coisa assim, ó. Pergunta aí qualquer coisa que eu estou disposta a responder a sanar suas dúvidas. Não esquece de acessar o blog que eu vou voltar com as postagens de cabelo cacheado, vou fazer resenha de produto. Tô tão empolgado pra voltar a fazer resenha de produto? Vocês não estão entendendo. Então, assim, é isso, tá bom? Super beijo!